Agora de vendeado Separa dois pega-rapaz, aí eu puxo os cabelos de um lado, puxo os cabelos do outro. Ó, fica assim, divididinho. Aí a gente prende e abre no meio, coloca esse tufinho pra dentro, passa aqui no meio e fica assim, bem princesinha. E aí eu vou te ensinar uma variação, né? Porque eu sou dessas. A gente puxa essa parte de trás pra cima, se pra cima, e fica assim. Como se fosse um rabo de cavalo então mas eu prefiro assim, soltinho. E aí? O que, é que você achou, mulher? Maravilhosa, né, querida? Quem gostou, comenta e dá um gritinho E me segue, né, querida?